E aí, pessoal, World 0 na área, beleza? Galera, olha nós aqui, mano, com Modern Combat Versus, niga. Olha que delícia, moleque. Vamos dar uma paginada aqui. Você é louco, Pereira? Me matei pra conseguir jogar esse jogo aqui. Mas finalmente, mano, um dos primeiros canais BR aí a tá trazendo ou gravando o jogo, né, na verdade. É... e vamos lá. Ele tá, aqui ele tá no, no auto-fire, ó Como eu falei que ia ter auto-fire Tá? Ó, que dois, dois toques na tela mira e tal Aqui dá o reload E vamos lá Uh, o que tem que fazer aqui, mano? Ah, tem que matar mirado Beleza Agora estamos capturando o objetivo Galera, esse primeiro vídeo aqui, mano eu não vou fazer com tanto. Com tanta riqueza de detalhes, tá? cadê. Não vou fazer com tanta riqueza de detalhe. Mas eu vou. Mano, eu vou estar tá trazendo muitos vídeos. Então. Então tá ligado, né? Que loucura, o maluco fica. Aê! Vou estar tá fazendo vários vídeos, então, mano. Se inscreva no canal, mano. Ativa a sino que esse canal aqui promete ser referência aí Aí Boa regards Boa boa boa mano Primeira missão feita aí galera, que delícia de jogo, mano Eu tô jogando no iPhone 6 Plus, tá? É, pra quem não sabe E só tá disponível em soft launch é, nas Filipinas Então além de eu usar uma conta da Apple Store na Filipinas Eu tô tendo que usar o VPN, mano Então tá ligado, né? O ping tá daquele jeito, mano E aqui, ó essa minazinha aqui tá falando em inglês Mas é pelo que mostrou lá na App Store, tá ligado? É, vai ter em português, tá? Deixa eu tentar chegar aqui nas configurações Passar esse tutorial aí E eu acho que já vamos desbloquear aqui um personagem, mano Olha que emoção, tio Ah não, tio, moleque, caralho Quem é, quem é, quem é? É aquela menininha lá com cara de gato lá Minu, mano Minu, aí sim, hein Aí sim, molecote Então estamos com ela aqui disponível Aqui, ó Vamos na seção Beleza, detalhes Vamos ver os detalhes aqui dela, ó Já dá pra fazer um upgradezito aqui Vamos ver aqui as habilidades Beleza Vamos fazer o upgrade Voltar aqui na home, ó Level 2, mano É a Minu, level 2 da hora, mano. Show de pelota. Vamos colocar aqui pra desbloquear. Beleza. Abriu o pacote. Já vamos ver qual o pacote tem aqui. Uh... Quem é esse misterioso? Quem é esse misterioso aí? É o Cut, mano. Cut, da hora. Da hora mesmo, mano. Então a gente já tem a menu e o Cut. Cut. É, vamos esperar ela, aí, agora sim, configurações, gameplay aqui, pum, não tem nada de bom, áudio, só tem aqui configurações de áudio, é, custom curve. não, não, não, eu acho que eu fiz, eu fiz merda, fiz merda, fiz merda mesmo. Deixa eu voltar pro Modern Combat Versus, social, mídia, Twitter, Facebook e tal. É, realmente, a princípio nessa versão não tem é, configuração de, de idioma, mas tem, tá? Tem, inclusive apareceu lá no, no, na descrição da App Store, né? Então aqui já tem uma conquista... E, mano, essa é a primeira missão, tá, galera? Que foi a introdução pra gente aprender a jogar. Mas, mano, se você quer ver mais vídeos de Modern Combat Versus, já se inscreve aí, tá ligado? Deixa eu mudar aqui o nome do agente. Tá ligado, né? Já deixar aquele, aquele nome que põe medo aí, muito nego. Ordep Zero, mano. Então beleza, ó, você não vai poder mais mudar a torta e a direita, o primeiro é gratuito, mas depois você vai pagar pra poder mudar o nick. Como é na, na, na, na Steam, no PS4, o PS4 ainda nem tem essa opção. Mas ó, olha os gráficos, mano, a animação do personagem, cê é louco, mano. Então aguardem mais vídeos, deixa o like se você não é inscrito, se inscreve, tamo junto, eu fui!